Olha, eu vim trazer as cinco, eu disse cinco, questões de filosofia mais difíceis do Enem dos últimos tempos. Mas antes de começar a trazer esta bomba para vocês, o que que eu quero que você... Olha só a galera que tá atenta, hein? Vai aparecer aqui, ó, avrapo, o nome de um filósofo e eu quero que você que esteja atento... Pá, Comente. E ele vai aparecer em 1, 2, 3 e já! Valendo! Foi? Comentou? Todo mundo atento? Depois eu vou dar uma olhada para ver se... Que... Olha, quem comentou, porque eu tô de olho nisso tudo, hein? Mas vamos que vamos, que o momento é este. As cinco questões mais complicadas, mais difíceis, mais tensas, tenebrosas de filosofia do Enem. Para aqueles que conhecem e não conhecem, prazer. Eu sou Lara Rocha, professora de filosofia aqui do Descomplica e já falei um mol de vezes, pelo menos, que eu vim trazer as cinco questões mais difíceis de filosofia no Enem. Pois bem, vamos ao que interessa. Primeira questão do nosso da nossa conversa de hoje, foi do Enem de 2016, olha, e foi uma questão muito errada. Tem, o primeiro texto está dizendo o seguinte, fragmento B91. Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar duas vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. Dele, nosso querido Heráclito. Texto 2, fragmento B8. São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno e contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? Também um fragmento ali do nosso amado, né, querido e maravilhoso Parmênides. Então vamos lá. Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere nos campos das. Letra A, investigações do pensamento sistemático. Letra B, preocupações do período mitológico. Letra C, discussões de base ontológica. Letra D, habilidades da retórica sofística. E letra E, verdades do mundo sensível. Então vamos lá, essa foi a questão de fato que teve maior erro nas humanas Sim, das 45, foi a mais errada deste ano da prova do Enem. Mas por quê? Dá para você eliminar três alternativas de maneira clara. Só que duas delas fizeram com que os candidatos ficassem assim. Caraca, qual das duas? E tem um termo, um termo que é essencial para a gente entender a base do pensamento, né? Filosofia pré-socrática. Tá aqui bonitinho, né? Falando que de Heráclito e de Parmênides. Eles tinham propostas, né? que são opostas, né, enquanto um defendia a volatilidade, o segundo vai defender a imutabilidade. Então, a base desse questionamento e das discussões mesmo dos filósofos pré-socráticos é uma base ontológica que, né, vai trazer aí exatamente o estudo do ser, dos seres, né, da natureza. Ah, difícil, né? Foi porque você tinha que saber o que significava essa palavra, uma palavra fazendo você perder. Olha, talvez uma questão, mas não é esse o caso. Vamos agora para nossa segunda questão difícil de filosofia. Essa pode parecer razoável, mas exige da gente compreensão de vocabulário. Isso é chato, mas vamos lá. Questão 2 do Enem de 2018 está dizendo o seguinte... Uma frase rápida, curta e eficiente. A quem não basta pouco, nada basta. O nosso querido Epicuro. E aí, vamos lá. O enunciado da questão está falando o seguinte. Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude. Aí que vinha o problema. Letra A. Esperança, tida como confiança no porvir. Gente, porvir. Beleza. Letra B. justiça, interpretada como retidão de caráter. Letra C, temperança, marcada pelo domínio da vontade. Letra D, coragem, definida como fortitude na dificuldade. E letra E, prudência, caracterizada pelo correto uso da razão. Aqueles que são mais ente entendidos né, da filosofia, do período helenista, vão falar, poxa, mas nem era tão né, complexo assim. Você precisava, claro, né, entender a teoria do Epicuro, que é uma, né, um dos autores, né, uma das escolas do né, epicurismo, criadas nesse período, e aí buscar uma virtude que estava inserida na escola. Então isso exigia uma sagacidade e compreensão de todas essas palavras. O nosso gabarito é a letra C, que vai falar dessa temperança. Epicuro defendia que a felicidade seria alcançada através da busca pelo prazer, mas tinha que ser um prazer moderado então o termo temperança né ele vai mostrar exatamente esse lado né do equilíbrio desse Ah, vamos buscar o prazer mas com moderação como já dizem por aí né em vários aspectos e várias coisas vamos para a nossa terceira questão difícil do Enem e aí você vai falar assim Nossa mas ela é tão recente sim Enem 2019 texto um tá dizendo o seguinte os segredos da natureza se revelam mais sob a tortura dos experimentos do que no seu curso natural. Ele, o Francis. Que Francis? O Bacon. Texto 2. O ser humano, totalmente desintegrado do todo não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza. Age de forma totalmente desarmônica sobre o, sobre o ambiente, causando desequilíbrios ambientais. Pura verdade. Não tenho nem o que discordar desse segundo texto, mas vamos lá. Os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza caracterizada pela... Letra A, objetificação do espaço físico. Letra B, retomada do modelo criacionista. Letra C, recuperação do legado ancestral. Letra D, infalibilidade do método científico. E letra E, formação da cosmovisão holística. Gente... Imagina você tá fazendo uma prova, né, tem todo o um nervosismo, e aí solta um cosmovisão holística. Olha, tem certas coisas na vida que eu não sei nem te dizer. O gabarito dessa questão está encontrado ali na letra A. E aí você vai falar assim, poxa, mas vamos lá, eles estão, né, apesar de serem de tempos, né, tem uma distância temporal bem específica, né, eles estão falando exatamente da nossa relação enquanto seres humanos, né, com a própria natureza. Né? Lembrando que o Francis Bacon é um filósofo, entre tantas coisas, né? Porque ele foi filósofo, foi político, falou tanta coisa, né? Mas ele escreveu, pelo menos no livro citado na questão, é um livro que ele vai falar sobre o posicionamento dele empirista. Maravilhoso, né? Então, dentro do método empirista, por isso, né? O método experimental é, e da ciência, a gente utiliza né, a natureza né, para tentar né, encontrar algumas respostas, mas é claro que a gente acaba se dissociando da mesma, né, e observando a natureza como um mero objeto de uso, né, e aí a gente vai criando todas essas relações que são extremamente desarmônicas com ela. Tenso, né? Mas é isso. Vamos para a questão de número 4, né, desse nosso encontro das questões tensas. Aí você vai falar assim, de novo, uma questão do Enem 2019, para você ver como a tensão, né, é existente, e a gente tem que prestar atenção. Vamos lá. Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou nosso papel de exportadores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica, Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Num primeiro momento, quando você lê essa questão, não sei se você ficou com essa sutil sensação, mas eu olhando a questão pensei, é uma geografia, ai do nada, me vem aqui uma colonização ibérica, eu pensei, meu Deus, é o que, é uma história, é uma questão complicada, aí você vai para o enunciado. A relação entre ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica, só no enunciado que você teve certeza que era uma questão de filosofia. A prova do Enem exige, em algumas questões, uma sagacidade né, de um nível um pouquinho mais elevado, porque a gente está fazendo uma questão de uma ciência, das ciências humanas no contexto geral. Então o texto né, veio aqui, trazendo uma geografia, depois trouxe uma história, mas perguntou sobre filosofia. Então a gente precisava, observando a questão, saber qual corrente filosófica, observando o texto também, que estava mais relacionada com o que estava sendo dito. Não foi uma questão fácil, porque você tinha que saber o que, que significava cada uma das correntes filosóficas expostas nas alternativas. Tenso. Na letra A a gente tem relativismo cognitivo. Letra B, materialismo dialético. Letra C, racionalismo cartesiano. Letra D, pluralismo epistemológico. E letra E, existencialismo fenomenológico. Fenomeno... Gente, quase não sai. A professora disléxica... Gente, tem palavra que, olha, eu não sei nem o que dizer, mas vamos pro gabarito para tirar essa dúvida do seu coração e depois eu tento ler a palavra sozinha. Gabarito foi letra C. E aí você fala, caraca, entendeu? Quando eu disse que você tinha que saber o que, que significava cada uma das correntes expostas, senão era uma questão que você talvez tivesse uma dificuldade muito grande. Na letra C, a gente está falando né, do nosso racionalismo cartesiano. E dentro da visão do racionalismo cartesiano, a natureza ela tem que ser e ela só pode ser compreendida através do uso da nossa razão. Né? É claro que a nossa razão ela vai servir a todas as outras necessidades que nós temos. Né? E dessa maneira, né, ela vai se aproximar, né, o racionalismo cartesiano, a corrente filosófica do racionalismo cartesiano, se aproxima melhor do que está exposto no texto da questão. Vamos para a quinta e última questão deste nosso encontro casual das questões tensas. Olha, essa questão Olha, foi do Enem de 2016, tá? do Schopenhauer, meu querido, Schopenhauer. E aí o um texto, pesado, hein? Se a gente não tá bem, ler um texto desse não me ajuda muito não, mas vamos lá. Sentimos que toda a satisfação de nossos desejos, advinda de do mundo, assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. Pesadíssimo. A resignação ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada, livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações Arthur Schopenhauer para os íntimos tutuca eu sou o trecho destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental beleza segundo a qual a felicidade se mostra indissociavelmente ligada a aí nessa questão ela foi difícil porque eu nem li as alternativas, eu sei, mas já estou dando um spoiler. As alternativas, elas podem te enganar. Então, ter o conhecimento da teoria e do pensamento do autor, caraca, é essencial para você resolver essa questão. Para você não cair numa pegadinha e perder uma questão de bobeira. Vamos lá, letra A. A consagração de relacionamentos afetivos. Letra B. A administração da independência interior. Letra C, fugacidade do conhecimento empírico. Letra D, liberdade de expressão religiosa. E letra E, busca de prazeres efêmeros. Não sei se você, né, observando junto comigo, percebeu que tem alternativas que são fáceis de ser eliminadas. Isso né, acontece com a grande esmagadora maioria das questões humanas. O grande problema é que, por vezes, nós ficamos presos sempre em duas alternativas. Né? A leitura do texto ela pode te indicar muito né? A letra E como gabarito. Aí você fala assim, poxa, não é? Uh -uh. O gabarito é letra B, né? É, o Schopenhauer é um crítico, né? Da, dessa busca que nós temos, dessa... de sempre querermos satisfazer os nossos próprios desejos. Ele fala que isso é uma busca infelizmente constante, mas que não é muito fundamentada, porque não existe qualquer possibilidade, é difícil o que eu vou te dizer, mas guarda no seu coração, de estarmos 100% e plenamente satisfeitos. Ele fala que isso não é possível, né? Então, dentro dessa proposta, ele vai retomar uma visão lá da escola estoica. Adoro o estoicismo, né? E ela vai falar exatamente, né, de você alcançar a sua felicidade controlando esses sentimentos fortes, né? E quando a gente fala em sentimento forte, é sentimento de paixão, né? Porque a gente acha que é sempre algo só muito, ai, que amor, não necessariamente. Tá? Então você tem que buscar controlar todos esses seus anseios, essas suas buscas, seus desejos e encontrar essa paz interior que vai ser muito mais fácil para você lidar né? com a sua felicidade e esse alcance da sua felicidade. Difícil, mas não custa nada tentar, né? É isso, falamos sobre as cinco questões mais difíceis de filosofia dos últimos tempos, vou dizer assim. Né, trabalhadas dentro do nosso vestibular do Enem, e para você que ainda não faz parte do Descomplica, assina, tá aqui embaixo o linkzinho na descrição para você assinar o Descomplica, porque na plataforma do Descomplica tem muita coisa maneira, você não tá entendendo, tem resolução de prova do Enem, tem, olha... Eu não sei nem quantificar, mas são milhares de exercícios resolvidos que vão te ajudar a pegar essa sagacidade na hora de fazer a sua prova de vestibular. Belezinha? E antes de você ir embora, você já sabe, não, você não vai sair daqui. Ah, mas não vai. Nem que eu fique aqui ó fazendo carão o resto do dia. Eu tô, não tô tentando fazer. tem nada fazer. Mas você vai se inscrever no canal e dar aquele like no nosso vídeo. Belezinha? E a gente já agradece. Show de... Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenham se divertido e tenham aprendido junto comigo. Então é isso, um beijo muito grande, aquele abraço apertado e Descomplica! Ah, não acredito, você tá aí ainda? Então faz o seguinte: você tá aqui, tá me vendo, tá... você tá vendo esses vídeos que estão por aqui, estão aparecendo aqui do lado, vai lá, clica, não te custa nada. É bom que você vai ter mais informação sobre o cursinho, com o, o Migs. Com o Alanzinho, vai lá, clica, dá uma olhada.